Tem empresas que têm centenas de contratos, né? E aí a projeção até orçamentária, né? Poxa, nós estamos aí, a maioria das empresas agora no segundo semestre, começou a fazer os orçamentos futuros, 2023, 2024, algumas fazem um planejamento até de, de, de, de cinco anos e tal. E aí o que, que acontece? A pessoa vai dentro do, do, do sistema dos arrendamentos, onde estão as parcelas de, de, de pagamento, e ela diz, poxa, quanto é que eu vou pagar em 2023, 2024, 2025, né? Uh, o que, que o sistema né, faz hoje? Hoje ele já projeta as parcelas futuras, né, uma das características de uma rotina chamada projeção. O que, que significa isso? Significa que você tem os seus contratos lá, você tem alguns pelo IPCA, outros pelo IGPM, né, e você vai projetá-los daqui a cinco anos. A projeção natural do sistema é pegar o GPM de hoje projetar para o futuro. Ah, se tudo continuar como está, quanto que vai estar a minha parcela em 2023, 24, 25? Né? A gente sabe que essa não é melhor da, das projeções, né? Ela simplesmente repete o seu indexador projetando ele para o futuro. Muitas empresas já têm indexadores assim mais mais é, específicos, né? Já fazem uma análise. Olha, nós acreditamos que 2020 a inflação vai girar em torno de 6, 7%. Nós acreditamos que 2024 uh, deve girar em torno de 7%, enfim, né? Ele, ele já tem essas, essas funcionalidades, tá? Aqui, já liberaram para mim, só deixei eu fazer a apresentação aqui para você. Aqui, aqui ó, para quem nunca viu, isso aqui é uma, é uma tela do g inicialmente, né? Os nossos menus, toda a esquerda, rodando em nuvem, no, no navegador Chrome, no, no navegador que você eh, tiver em uso na sua empresa, né? Então, eu. Quando nós temos os nossos contratos, né, nós, nós temos, podemos fazer a projeção. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu sei que eu tenho todos os meus contratos oficialmente pelo GPM, mas eu quero enxergar as parcelas 2024, 2025, 2026 pelo GPA. eu troco eu quero fazer a projeção pelo IPCA futuro, aí ele vai lá e faz muda a projeção. Ou então, não, eu, eu tenho indexadores que a empresa tem de projeções, né? e aí é um indexador é, é, próprio da empresa, onde ela faz as suas projeções né? é, para o futuro. E aí você pode vincular esse, essa projeção a esse indexador. Tá? Deixa eu só colocar aqui na telinha, que já vai aparecer. Né? E aí o que, que acontece? Você passa a ter uma visão de todos os seus, dos seus contratos, né? E esses contratos aqui eu tenho aqui, claro, aqui eu tenho várias bases. Deixa eu só filtrar aqui pela, pela modalidade locação, né? Então, porque o GESPLAN não é só leasing, né? Nós temos toda a parte financeira de finance, aplicação derivativos, enfim, todo esse processo, né? E aqui vamos escolher, né? O, qual é o, o meu indexador? Normalmente o GPM é um dos mais usados nos contratos, né? Então, Quando a gente traz isso, o que é que ele tem? Ele tem aqui algumas, né, Algumas, é, é, alguns contratos que tem um indexador do encargo, ou seja, ele está sendo corrigido pelo GPM e tem um indexador de projeção, né? Então, no momento que você, você pode escolher, você vem aqui e diz, olha, eu vou trocar, né? Eu não quero mais o IGPM, eu quero o, o, o IPCA, ou eu quero qualquer outro que eu tenha na minha base, né? O o IPCA ele já traz de forma automática né as atualizações e tal agora você pode ter um indexador próprio criado e alimentado aí dentro da sua base sem problema nenhum né então, no momento que ele faz isso o que é que ele fez todo o futuro desses contratos agora a parcela passou a ser corrigida pelo IPCA e ele demonstra isso aqui para nós né nessa nessa base aqui está na frente aqui aqui né ele já vai fazer a, a, a, essa alteração para nós aí o que é que acontece você não precisa se preocupar com isso, por quê? Porque à medida que você vai avançando no tempo, né? Por exemplo, novembro, puxa, eu não tenho é, outubro agora, eu não tenho GPM de outubro, né? Mas a partir do momento que ele for publicado, nosso sistema busca de forma automática e ele já atualiza a sua parcela de outubro. E né? a próxima, novembro, inteiro, já vai fazendo sempre as, as suas atualizações. Essas projeções são, são muito importantes, né?